Just a word without Salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje é dia 8 de abril de 2019 E vamos continuar com a nossa campanha aqui de Cyberpunk 2077 Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Se você não me conhece, meu nome é o Anderson e Estamos aqui no capítulo 5 Capítulo 5 de Cyberpunk Tô tentando enumerar aqui para ter uma ordem para a gente ficar mais por dentro E é claro também não se esqueça de seguir a página, de curtir, compartilhar com os amiguinhos Me procurem nas redes sociais que eu estou lá Só procurar por Pixel Quebrado Beleza? Deixa eu só me ajeitar aqui E vamos jogar esse game lindástico aqui Que o game promete hein? Bora lá O que eu tenho que fazer? Tem que sair fora, né? Sai fora do bagulho aqui Chato, a central não é o seu partido particular. Murphy, bora! Anúncio de evacuação, transmite todas as frequências. E vambora! But, uh, quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda. Porra, Johnny, vamos lá, filhão. Vez. Abre essa parada Olha aí. Mano, não sou flor que cheire. Porra, de um psicopata <susurra> se jogou Vire em mim. Para. <susurra> Nossa, olha o cara, como o cara morreu Olha o sangue, mano Tudo, tudo Nada mal. falho Viado os caras Mano, essa arma aqui é muito louca, hein tá merda? É Olha Caraca, que arma boa essa aqui, hein, mano Muito boa, muito boa Gostei, curti Tem nada aqui, mano? Tem nada Como é que é? Ataque corpo a corpo Deixa eu ver É, não tem nada aqui, dá pra fazer É pra cá? Pra cá, bora Vamos lá, filhona, cola aqui Aguarde é Por que ela não tá vindo, mano? Olha o gráfico, ó, top! Pixel para todo lado. Chamar o elevador. Buxido 2, esse é o nome da bomba? Vambora! o Tron. Pega fogo, cabaré. Elites da Valeu, Jackson, obrigado. O que é para fazer agora? Tira nos cabos? Como é que é? Sacar a arma. O bagulho vai explodir lá embaixo, hein? Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando Você jamais entenderia, Rogue Eu vou te dar quatro minutos O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo Caramba Te amo, aranha Pra onde vai? O mundo todo me Opa Valeu, Adilson, obrigado, hein Aquele abraço, seja bem-vindo à família. Estamos com muitas baixas. Nossa mano, que arma. Essa pistola aqui é boa. Corre filho, corre, meu truta? Não não dessa não. Ficou. Olha. Olha, se arrancou o braço do cara, o cara tá vivo ainda, hein? Quem tá tirando? Quem tá tirando? Tem que subir. Bora subir. Atenção! Ixi, esse cara tá me hackear aqui, hein? Os sons desse game é muito louco mano, Curtiu os sons do game Tá suave, estrangeiro né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede Graça aralho pra Cadinho, tu vai ajudar ou não? <risos> Cara, eu nunca tinha escutado isso banana? Tá na hora de pegar as mariolas Valeu Murph Agora só por precaução, santa cibernética, tamo na TV, e se liga a torre a evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, M. Paul Ebunique, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora é. para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. o telhado, rápido. Ave! Caramba, mano. Nossa, Caraca, Murphy. Porta fechada, mas não vai durar muito. Como ah, é, peraí. Sem pra trás. Acho que como assim? Duas vezes, velho Também foi espancado ali, mano. Uh, tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. Organização terrorista, você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Aí vovô, eu te conheço. Ele não tinha morrido? O filho dele não matou ele? já era meu marido morreu naquela torre mas é. tem destinos piores do que a morte Ixi. esse cara vai derreter ele hein? eu não queria que ele morresse por, por que fez isso? Acabar com essa loucura que tu dissemina. A a Mas vixi, já era acho que foi pro vinagre, hein Aproxime-se do estranho. Caraca, o cara tá na Matrix, mano. Valeu, Jeff. Obrigado. Mano, ele tá na... No... Tipo, é a alma dele que tá andando aqui, né? Nossa, que brisa, mano. Aquilo cibernético, né? Nossa, o cara foi jogado na lata de lixo, mano. Olha o bolota ali olha, que matou ele, mano Ih, já era Escuta aqui, eu fiz exatamente o que pediu, então tá na Caraca, o no Mano, pior que nem foi ele né Eita, pega! Nossa, Caraca! É Armas técnicos né? permitem carregar disparos poderosas que podem atravessar coberturas leves de inimigos. Caramba, boa! O não cai, mano. Pena que é tudo pixelado, né? Mano? Podia ser um gráfico bem melhor, né? Uma pena. Mais outra vez que você vai vir? Fica de olho aberto. Porra! Ah! Nós dois precisamos de auxílio médico. Conhece algum medicânico de confiança? Você... estava... no Kumbak Plaza. A gente precisa de um medicânico, de logo. Victor, vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Beleza. Beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Eu tenho que chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até fica O que estão tá fazendo? Ei! tio, tilt, já era. Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plug abaixo da orelha, mas não force. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonodos abaixo do externo mastóide. Se eu pegar uma veia sem querer, ele vai morrer. De fato, ele também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o socket. Agora faça a conexão. É isso que dá, né? É isso que dá ser cibernético. Agora os loading que é eterno também nesse jogo, né? Caramba, mano. E vamos dar uma olhada, vamos dar uma, dando uma olhadinha aqui nos no Face no Face tweet. Olha, não vai, mano. Cada hein? Bota ele para dentro. Consigo segurar. Eu preciso descansar. Esse sangue é seu? Me. A situação está insana. É choque neurogênico. Ele está morto. Vou ter que cortar o uso hospital. Não tem outro jeito. Há um risco de. Eu sei o que estou fazendo. Ah, ele foi amigo dele lá. Como é, querida? Demorando mais para melhorar do que tu, mas melhorando. Caraca, tá, tá lá, Sei lá, Vick, zumbido no ouvido E eu não tô vendo porra nenhuma Essas alucinações Descreve pra mim Luzes fortes Muito barulho Eu tô num palco, eu não consigo respirar Sentindo muito ódio Aí eu solto tudo no microfone E percebo que não adiantou nada Eu não me sinto melhor e aí, promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vic. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até para um sonho lúcido. Não era sonho, Vic. Era lembrança. Tem um constructo de personalidade no caco. Esses sonhos são do passado dele. É, como. É, como? como... Sendo tá que eu vivi as memórias de outra psique? Como isso é possível? É, como? Vocês estão conectados de um jeito que eu não consigo entender nem a pau. Dois? Eu e quem, Vic? Quem é o outro? Johnny Silverhand. Um terrorista. A sensação da cidade na minha. Enfim, não é isso que importa agora. O que foi? O Bioship é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo até chegar o dia em que você vai sumir. Caraca, que vê, fita, hein? Você tem que entender isso. Tu. Tu vai dar um jeito em mim, né, Vic? Se pudesse, eu daria a ver por acreditar. Mas isso tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Quer a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... Tem um construto. Uma psique no chip do Johnny Superhand. Tu inseriu na tua unidade, nada aconteceu, né? Até tu morrer A bala do Dexter deixou na cabeça Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre, tu teve sorte Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Deixão Os nanitos do chip começaram a consertar os danos Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz Como assim, mano? Ninguém morre e se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso já foi verdade. Agora só se a pessoa não tiver uma tecnologia corbe secreta pronta para ressuscitar ele. E eu? E a minha psique? Eu voltei do outro lado e daí? Eu tenho que fingir que essa mudança é normal? Pergunta pros engenheiros da Arasaka que construíram esse troço. Só sei que tua mente vai sumir e não vai ser legal. Caraca. Na perspectiva do Bioship, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado E o seu corpo, uma casa vazia para guardar o construto Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar, meu corpo É involuntário pra ele, automático, inevitável e nenhum de vocês pode impedir isso Vic, você tá sempre do meu lado se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor, Vic Eu queria saber, garoto Misti É, ferrou mesmo então, hein Tu tá pedindo muito de um coroa das antigas feito Vic Vê, hora de ir pra casa, vai E ele morreu eu achei que ia morrer Com ele, dormindo Os caras são uma pessoa só hein? É um pequeno presságio da morte Do inevitável Na verdade eu nem sei se eu tô acordado agora Quer dizer, eu podia já estar tá morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, Vê Bora Toma, um remédio pra você Bloqueadores ômega se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudoendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Dando um remédio pra provocar o puto Pra ele me matar mais rápido Escuta Você vai ficar bem por um tempo Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento Eu tô te dando opções, meu bem Dá pra enganar o cérebro Analgésico faz a mesma coisa Sua psique vai morrer, Vê Você vai Sentir o seu antigo eu sumir Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais Vai ser Caraca. assustador Vai ser doloroso mas não tem que ser assim. Pra que caralho preciso de um comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É, aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Aqui, outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Caramba. Promete que vai tentar do. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu pelo like. Tu é um amor, Mist. Valeu. Boa noite, V. Sonha com os anjos. Gratidão. Caraca, hein? Que fita, hein, mano? O cara tá. Enrascado, mano. O cara tá enrascado, hein? A gente tem que cair fora, sacou? Olha o cara ali, ó. Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guarda os teus? Só preciso de um, o último Puta que me pariu, cara Ai, na boa Que tipo de putinha tu é Some daqui, caralho <risos> Caramba, que brisa, mano E aí, Gabriel, beleza? Eu mesmo vou tirar essa merda. O jogo Não, é legal, cara, mas é muito viajão, tá ligado? Muito viajante. O oh. jogo que é filme mesmo é um Break. Esse sim é um filme mesmo. briga intelectual, né? Até nunca mais, escroto. Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango entrando em você. Não posso evitar Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do Engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que dar. Me deixe em paz. Vaza! Vaza daqui, caralho! Azei todo no coco é o único jeito de resolver isso. Ouviu, babaca? Uma bala na porra do cérebro! Como ele veio parar aí, mano? Nossa, como é que é? É bastante de munição. Como eu tô Nossa Que Mano, que lixo, cara Meu Deus do céu Parar de olhar Abre o inventário e coloque algumas roupas. É, não tem? Nossa. Zoado, hein? Para onde que, mano? Abre o inventário e coloca algumas roupas. Já fiz isso. E aí, faz o quê? Caraca, meu Deus. Não pode usar, mano Eu para comer aonde pa que Abasteça-se de munição. Caramba, necessário o quê? Para entender, mano, da hora, isso aqui. Hein? O que é pra fazer aqui, mano? Não consegui ajeitar minhas ideias ainda Não depois de tudo que rolou Isso não vai acontecer tão cedo Mas se daí Se você pretende viver É melhor eu voltar pro por Porque o sino já tocou Brancionete do tom Tô esperando Caraca, hein? Cadê a boca? Troco de roupa, velho. Equipar. Vamos ver. Aí não tem nada. Tudo bloqueado, cara. Não tô entendendo. Ação bloqueada. Vamos sair daqui então, as Nem a qual. Eu sou técnica, não faço milagre. Não me arranja células, elas Certamente. De acordo com a análise do mercado, a morte do diretor executivo pode ter sido uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos problemas ocorrentes na empresa. Depois do intervalo, perguntaremos aos especialistas sobre o que a Olá, meu nome é Ari Fical e esse é o WNS News. Hoje é um dia triste para a história da cidade. O prefeito Lucius Ryan faleceu. A família informou o falecimento do prefeito Ryan. Em paz A causa exata da morte ainda não foi divulgada mas os Nossa, mano, olha só, um só. Cara, que jogo bugado, velho Olha O restante do mandato do prefeito Ryan será exercido pelo vice-prefeito e seu grande amigo, Weldon Estamos todos de luto pela morte inoportuna do nosso prefeito e querido amigo... não? Um uhum. canal enviou uma oferta para comprar no veículo. Tá bom, mano. Olha os carros tudo deformado. Você não me parece tão mal. Naquela hora no carro, duvidei que você fosse sobreviver. O que, que você quer de mim, na boa? Pra começar, me diz onde eu acho a Evelyn Parker. Evelyn, o que ela é para você? Era e o Yorinobu Arasaka tiveram relações íntimas. Ela sabe como chegar nele. Acho que eu deveria falar com ela pessoalmente. Ela prometeu ajudar a tirar esse chip. Eu não contaria com isso. Ela deve ter fugido para bem longe. Tu acabou de responder a pergunta da Evelyn. Ela foi nessa. Por que você acha que ela ajudaria com o chip? Ela tem apoio de uma corporação? Não faço a menor. A Evelyn sabia bastante do Helic. Tinha várias informações confidenciais. Um enigma, pois é. Mas ela tinha aquela manha de agente Corp. Tu sabe bem como é. Eu também tenho essa manha que você diz. Você foi jogado fora, descartado que nem exilado. Ou esqueceu disso. Foi mal não poder ter ajudado. Não tenho tempo a perder, então... Vê, espera! Preciso de você. Yorinobu Arasaka tem que pagar pelo crime de patrocínio. Está procurando justiça em Night City. Tô procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Tenho aliados prontos para deixar o Yorinobu de joelhos. Só preciso de provas. Tu acha que eles vão confiar na palavra de um mercenário? Não tenho nada melhor agora. Além do mais, não conheço ninguém aqui. Eu sou um fugitivo procurado. E aí, mas e aí? Mas o quê? Então, qual vai ser? A gente entra no QG da Arasaka e anuncia que o Yorinobu é Parricida, que matou o Saburo? A gente pede antes uma audiência com pessoas razoáveis no lugar neutro. Vão ter uns procedimentos para garantir a verdade. Detector de mentira? Esquece. Nesse caso, outra opção. Tu vai morrer se não saber como se salvar. O culpado é um chip, o Relic, tecnologia criada pela Arasaka. Um lance que só eles conhecem. Essa corporação pode te salvar do mesmo jeito que pode te fazer sumir. E só as pessoas certas ficarem do teu lado. Política. De que tipo de gente nós estamos falando? De gente que preza pela Arasaka de coração. Pessoas interessadas no crescimento estável da corporação. De que tipo de gente nós estamos falando? De gente que preza pela que... saca que... de coração. Pessoas interessadas no crescimento estável da corporação? É... Tipo Wenders Hellman? De onde você conhece esse nome? Eu me preparei bem para o assalto. O Helic é projeto do Helman, criação dele. Mentira. Ele foi só um peão. Eu pensei em alguém muito mais poderoso. do mais, o Anders fugiu da Arasaka. Traiu Vera. ...a recuperação de três espécies de animais extintas. O castor americano, a raposa veloz e o coelho da Flórida. O que está acontecendo? Então, que san é ele... primeiro eu gostaria de perguntar: Esses pilantras da saca estão em todo lugar? Ei, eu estava escutando isso aí. Cala a boca. Só você <risos> quer ouvir essa merda sobre aquela puta corte. Repete o que tu disse. Tu me ouviu? Relaxa, Takemura. Pelo menos um de vocês tem juízo. Caraca, meus caras brisados, né, mano? <risos> é. Valeu pela oferta. Preciso pensar. Depois te falo. Preciso de tempo pra planejar, organizar. Tu pode ganhar muito sem me ajudar. Por favor... Não deixe a cidade também. Deixar? Por que eu faria isso? Preciso de ajuda e a melhor chance de achar a pessoa certa está aqui. Alguém além dos Especialistas da Horasaka? Não existe outra alternativa. Na verdade, acabamos de falar de alguém. Com um pouco de sorte, eu acho a Evelyn. Se era, não te ajudou antes. Com certeza não ajudará, Kora Honra entre ladrões, já ouviu falar? Sim, achei irônico Ladrão não tem nenhuma Só existe honra, eu acredito O Yorinobu Arasaka concordaria, com certeza A tal da que não vai te ajudar Se eu fosse tu, pensaria num plano B É Anders Hellman. Ele inventou o Helic. Se eu quiser me livrar disso, ele é o cara. E se isso significa pegar outra briga com a Arasaka? Que seja. O Hellman descer toda a companhia. Eu mesmo passei muitos dias procurando ele. Ele. Como se diz. se escafedeu da face da terra. Alguém ficou ocupado nos últimos dias. Não vou ficar de buraço cruzado quando tem informação pra descobrir e coisas pra preparar. Seu trabalho, basicamente. Era meu trabalho. Por que você está procurando o Helma? Ele foi o único que alertou sobre o Soboru-san sobre os puranos de Urinubu. Conhecia bem os dois e poderia ser uma testemunha importante. Os rados corpos vão se cagar de medo até dizer chega. Passei muitos dias coletando informações. Todas as pistas levam a um lugar. Uma boate chamada Afetalaf. Me dispensaram. A rainha dos canais. Na verdade, a Hulk. Ela achou que tu era um figurão? Não. Me via como assassino do Fala, Diego. São... Boa noite. A Rogue sabe o que acontece. Se informa Chegando da maioria das coisas Diego. que acontecem na cidade. Talvez valha a pena perguntar do Helman. Te desejo sorte. A mulher é exigente, cara e grossa. Mano, ele tá ferrado, cara. Não posso mais ficar aqui. Olha, faz o que quiser. Procura parque. O Helman, quem tu quiser. Tenho que encontrar uma galera. Cobrar uns favores. Pô, esse aqui é Mas Cyberpunk. Se o pronto pra ouvir, eu te ligo. Até lá então. Se por algum milagre tu achar o Hellman por favor, me avisa. Ele e eu temos uma tendência. Olha isso Bolinho congelado e sujeira. De certa forma, a Night City nunca muda. A máquina despótica da Arasaka e do mundo num curso de colisão com o caos. Pô, mas pelo menos Rogue ainda tá viva. Quer saber? Tu é ousado. Primeiro quer me matar. E agora quer ser meu amiguinho, como se nada tivesse acontecido. Tu sabe que não precisa falar em voz alta pra falar comigo, né? <risos> que, eu pensei numa paradas aí e mudei de ideia Eu não quero mais que tu morra Vai tomar no teu cu, arrombado Aí, não foi fácil pra mim Tu acordou num lixão, eu acordei na tua cabeça Lutando com os teus pensamentos, lembranças Eu acho que estamos Kit. Eu refleti, analisei as coisas Acho que a gente pode conseguir se ajudar Temos que começar pela Rogue eu conheço ela desde a idade da pedra. Por que confiar em você? Refresca a minha memória, ô babaca. <risos> Mano que treta, Confiando né, em mim, esses dois, cara. pouco me fudendo. É o que menos nos preocupa agora. Você é o fantasma do Natal passado, cuzão. Quem foi teu amigo tá morto ou esclerosado, seu merda. Johnny Silverhand morreu como uma lenda. Ninguém se esquece disso. Então você conhece a Rogue? O que, que eu falo pra ela? Que eu tenho um tumor falante no cérebro que diz ser o Johnny, parça das antigas? Confia em mim, a Rogue já ouviu merda muito maior que essa. Quando tu não era nem geringonça. Devia usar a voz dele mesmo, mesmo, né, cara? Dos você filmes que a gente tem aqui no Brasil, eu vi né? Tuas memórias. Zé Cu. A Rogue vai dançar qualquer música que eu tocar. É só levar a gente pra Afterlife. Não tem a gente. Não, sai daqui. Ligue para Jude. É, Encontra Evelyn no bar da Lizzy. Boneca cibernética serviço. Muito confuso, né? Seria, seria legal, cara, se tivesse a voz dele normal. Mano, eu vou pra onde aqui? Colocou pra falar com esse cara aqui? Como é que liga? É... Pra cima. Ação bloqueada? Oxê! Eu quero ligar, mano. Cara, é muita treta, mano. Não dá pra saber os comandos. Joia, de novo. Pegue seu veículo no estacionamento. Até ah, tá que enfim. outro Olha, olha o gráfico, mano. Tudo borrados, bagulho, cara. Eu tô trocando de arma. Ai, caraca. Johnny, tu viu o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Tô tá sacanagem. Não tô falando da batida, mas. De forma geral. O motorista mais legal da cidade bate e sai varado logo em seguida. Sai do veículo ler a mensagem como que lê, mano como ler aceite nossas sincera desculpas sobre o acidente de trânsito delai por favor convida cordialmente a sua matriz para avaliar os donos ah né vamos lá lá para a sede da mãe. Mas é bom rolê lá né, olha mano, a cidade até que é da hora né Ele não pega um carro não? É o muito, jogo é muito bugado Sacanagem Vamos lá Tô tendo a excluir a mensagem do rapaz aí do chat aí Eu não consigo Opa, fiz errado Caraca, nossa Cara, o gráfico é um lixo, cara Um lixo, lixo, lixo, lixo Olha, eu tenho uma galera que tá jogando no, Nos consoles da nova geração Não tá reclamando não, o Diego Eu preciso fazer o té eu preciso jogar no Onex pra ver como é que é. tem muito tempo. O Akaku Okada, a dama do estado de Westbrook. Vem me visitar quando tiver tempo. Precisamos acertar as contas. Pela san... Você fez muito bem. Você. Olha, o carro Esse não freia. É Até lá. Mas agora vai Sou o Dino O centro da cidade é todo meu É, tô ligado Ouvi falar que tu é Se quiser alguma coisa É só me chamar O Dino conhece geral Esquece não Tá em qual game? Como assim? Não entendi Lembra, mano? Olha só quem voltou. Mas já? Vé, tu é rápido demais, hein? Sempre. Enfim, se precisar de algo, sabe onde me achar. Mano, muito... Tem no Tá. Muito ruim os comandos. Tô no Xbox. Meu advogado vai destruir com o teu sistema. Tá me ouvindo? Ele vai comer teu cu. <risos> Poderia me fornecer as informações de contato do seu advogado? Ah, vai tomar no cu, porra! Como desejar. Processando dados. Aguarde. Ah, qual é, Del? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Ele era o último da fila. O que deu em você, Del? Não tá me reconhecendo? Tu me mandou uma mensagem dizendo para ouvir por causa de um acidente. Você está falando com uma subrotina da rede Telamem. Infelizmente, minha capacidade operacional é limitada. Poderia informar em voz alta o número do relatório do seu acidente? É assim que eles te acham. Ah, Oi. 77 11 11 -01096. Relatório do acidente em arquivo confirmado. 96 no final. Significa inimigo público. Alvo do governo Sua identidade foi estabelecida Senhor Hans Jonas Que frase melhor descreve sua experiência no acidente Número 7171111101096 Não foi nada demais na real Dá para eu falar com o Dela de verdade agora? Cara, eu não consigo Peço desculpas caso meu recepcionista tenha sido inconveniente. Hum. Estou ocupado com uma situação crítica e não consigo supervisionar tudo. Tomei a liberdade de transferir uma indenização para sua conta para compensar o dano causado. Tratamento especial? Meu ovo. <risos> Podemos conversar não. em outro lugar? Na moral? Claro, bora lá. Por gentileza, siga o drone. de que o atendimento ao cliente está insatisfatório. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece. A oficina é automatizada. Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo. Infelizmente, o escritório está bastante ocupado no momento. É, estou sabendo. Eu ainda estou avaliando a causa das falhas do período da rede dela. Minha teoria é de que se tem de um a, a solução do problema não deve tardar. O aumento súbito das corrências da Maravilha chama a atenção desejada para a request. Caramba, mano. Pronto. de controle. Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa. E essas luzes servem para quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato. Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos Esses estão... Olha as travada do jogo, cara Não dá para os drones de reparo resolverem? Infelizmente, desta vez, é necessária uma intervenção humana Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece Portanto, gostaria de solicitar auxílio para recuperar meus veículos perdidos Tá beleza, vou atrás das duas carangas Fico feliz em ouvir isso Enviarei as últimas coordenadas conhecidas Basta desativar cada um deles Em seguida recuperarei o link e levarei-os para a minha que garagem Ridículo né cara Vou ver o que, que dá para fazer Os veículos de são excepcionalmente seguros Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia Você não, não tá acompanhando, Diego? Esse aqui, cara, foi o, o game mais problemático De lançamento que teve na Que a CD Projekt fez, cara Tá uma novela isso aqui Os caras lançaram o jogo todo bugado O que você tá vendo aqui é um milagre ainda Porque nem, nem, nem tava rodando O jogo saiu por 300 reais Eu comprei ele por 79, de tão lixo que tá Aí, ó Parece que tá rodando a 15 frames o negócio Depois eu vou fazer um teste no Xbox One X, né? Que é mais potente, né? Mas olha isso aqui, cara. Tão horrível. a ah, empresa. A empresa lançou o jogo bugado, mano. Só pra. Só pra ganhar grana. É. Bom, vai demorar muito para fazer essa missão aqui. Então vamos deixar para amanhã. Porque aqui é uma missão longa. Eu vou ter que recuperar os carros do Sr. Dela Ma... de É isso? Delamain. De main. Bom, turma. Para quem vai assistir esse vídeo depois. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Forte abraço. Amanhã estaremos de volta. Aqui no mesmo horário. No mesmo canal. Jogando Cyberpunk. Lembrando que a programação do canal agora tem uma programação específica. Segunda e terça-feira é o Riders quarta-feira é Warzone com Call of Duty, e quinta e sexta é Cyberpunk, beleza? Valeu, gente, muito obrigado, valeu, digão. um forte abraço, até amanhã, valeu e fui, valeu, obrigado, é nóis, bom descanso, Diego, valeu.